e desafios da utilização de recursos energéticos distribuídos no setor elétrico brasileiro. Tendo em vista as transformações recentes que o setor elétrico vem sofrendo no Brasil e no mundo, devido não só à maior inserção de fontes de energias, de energias renováveis, torna-se extremamente relevante promover essa discussão com representantes dos diferentes elementos do setor. Esses elementos são aqui representados pelas seguintes agências e empresas. ANEEL EEP, ONS e Petrobras. Além disso, grande parte dos convidados são egressos da instituição, de forma que é extremamente motivador para os alunos receber esses representantes em nossa faculdade. Convidamos para dar início à palestra os desafios da geração com a evolução das fontes de energia a engenheira Ana Cláudia Cirino dos Santos. Ana Cláudia Cirino dos Santos é graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Pós-graduada em Análise de Impacto, relatório pela Universidade de Brasília. Antes de entrar na ANEL, trabalhou em empresas de geração de energia. Atuou desde 2011 na Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, tendo sido coordenadora entre 2015 e 2018, quando foi convidado para assumir a Superintendência Adjunta à Unidade, onde ficou até setembro de 2019. aqui? Bom, gente, em primeiro lugar, eu... É, bom dia, é, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria muito é, de agradecer o convite da Janaína. É, assim como o Limpi, o Parral e o Vitor falaram, todos nós como egressos, eu acho que é uma satisfação e um prazer poder retornar à universidade para trazer para vocês assim, o que a gente faz nesse. Né, o que a gente fez nesses últimos anos, e para mostrar para vocês, estudantes, que se nós estamos aqui onde estamos agora, daqui a alguns anos serão vocês que estarão nos nossos lugares. Então é importante que vocês vejam né, é, egressos da universidade que estão aí fazendo acontecer, no nosso caso, no setor elétrico. É, falar um pouquinho aqui da minha experiência, ele já resumiu bastante, mas eu também. Como o, o LIMP e o Barral. Saí da faculdade e ainda não tinha, eu não tinha nenhum contato com a ideia do setor elétrico, regulação, nada disso. E na época da formatura, o marcato, eu era bolsista do marcato, que eu não estou vendo aqui agora, mas enfim, era bolsista do marcato e tive uma oportunidade de ir para São Paulo trabalhar com. É uma empresa de energia elétrica. De lá para cá, me apaixonei pelo assunto. Com quatro anos de São Paulo, decidi fazer o um concurso para ir para Brasília, passei e estou na agência já há oito anos e meio. E em oito anos, sempre trabalhei na geração. Então, sempre trabalhei desde, enfim, desde antes, né, desde a minha formatura em 2007 até agora, com geração. E até o mês passado eu trabalhava na área de concessões autorizações de geração, e agora estou assumindo um novo desafio na, na superintendência de fiscalização de geração. Então, eu vou sair aí um pouco ali, da gestão de outorgas e passar para a fiscalização. Então, assim, até posso passar um pouquinho o que é a agência na parte de geração. Eu trouxe aqui um desafio para mim, pelo menos, de eu vou falar de como que a ANEL atua. né? em termos regulatórios, no desenvolvimento e em quebrar barreiras e paradigmas em relação à evolução das fontes de energia. Né? O, tanto o LIMP quanto o Barral trouxeram um panorama geral do setor elétrico. Eu acho que eles, é, se vocês puderem, puderem ter é, prestado atenção, foi um, um overview muito bom, importante, interessante e necessário para vocês entenderem um pouco do status é, que estamos hoje no setor elétrico. E a ideia, pelo menos a minha ideia particular, é tentar trazer a academia para dentro disso. Porque é muito importante, vocês vão perceber, que para a gente conseguir trabalhar regulamentos e melhorar é, o setor, aquele equilíbrio que foi bem é, explorado pelo diretor Limpe, é trazer conhecimento. E o conhecimento ele pode ser, ser colocado dentro da agência a partir da participação pública que a gente, desde sempre, é uma agência que preza pela transparência, pela participação, então a academia ela pode, de alguma forma, ajudar bastante vocês nisso. E, por fim... Eu fico muito feliz, apesar de ser a única mulher convidada para participar, de ver tantas meninas aqui como é, futuras engenheiras, e fico também muito feliz do convite da, da Janaína. Então, assim, nós temos hoje uma diretora, que é a Elisa Bastos, e quando ela tomou posse, ela falou algo que eu acho muito importante, e eu vou frisar aqui, vou tomar essa parte, não mais como anel, mas como a Ana Cláudia. É, nós assistimos... Então, estudem, apareçam, porque a gente tem o nosso papelzinho aqui no setor elétrico, que vocês vão ver, existem muitas lideranças femininas. Então, boa sorte. Então, vamos lá, gente. Eu prometo você vou ser bem concisa, são poucos slides, depois do almoço é um desafio muito grande de prestar atenção. Então, eu vou repetir um pouquinho o que foi dito pela manhã, mas pretendo trazer algumas coisas novas para vocês refletirem. Tá? E já vou adiantando, eu não trago soluções, a gente não traz soluções, a gente quer participação. A gente tem um diretor na agência que sempre diz, e eu acho que ele diz algo que é muito correto, a gente não quer um bolo pronto, a gente quer todo mundo participar e fazer com que a receita daquele bolo fique pronta em conjunto. Esse bolo vai ser sempre melhor do que aquele bolo que é comprado pronto e, e que a gente não tenha participação de todos. Tá? Então, vamos. Para lá? Eu não. Para mim? Bom, é, eu coloquei aqui nesse slide qual é a missão da agência reguladora. Eu acho que é muito importante, é, o Limp já falou um pouco pela manhã, mas eu acho que é muito importante é, frisar qual é o nosso papel. Nosso papel, como missão, é garantir o equilíbrio do setor elétrico entre todos os agentes, em benefício da sociedade. Essa é, eu acho que é a missão enfim, da agência, mas ela também é a missão do serviço público. O serviço público ele está aí para isso. né? A gente, como servidor público, está para garantir sempre o equilíbrio entre as forças. E todos os setores, de infraestrutura ou não, eles existem várias forças que às vezes podem ser opostas. Então, o nosso objetivo como servidor público é garantir esse equilíbrio e a missão da ANEL, dentro do serviço público, é garantir esse equilíbrio dentro do setor elétrico. Sempre olhando o benefício da sociedade, que neste processo, às vezes, é a força mais fraca. Né? Então, a gente tem como missão e valores oferecer uma tarifa justa, tornar o serviço universal, estimular a concorrência, fomentar a sustentabilidade, conciliar os interesses de todos e garantir a qualidade do serviço, que é a energia entregue aos lares de todos os brasileiros. Né? Então, é importante que assim a missão da ANEL e os valores da ANEL traz é, exatamente esses seis pilares. Então, a gente está sempre trabalhando no diálogo, na transparência, e trazendo o equilíbrio desse processo como um todo. pode Bom, para a gente fazer, essa, cumprir essa, essa missão, a gente tem as principais competências aqui da ANEL elencadas. Né? Então, a ANEL, ela pelo próprio nome, ela é a agência reguladora e ela regula, quando necessário, os termos de, da agilização vigente das políticas públicas que são definidas hoje pelo Conselho Nacional de Política Energética e pelo Ministério de Minas e Energia. Então, são os dois braços da União que definem as políticas públicas para o setor e a ANEL ela tem como papel... É fazer a regulação, os regulamentos, para que essas políticas sejam implantadas, para que essas intervenções em termos de políticas públicas possam, de fato, é, serem regulamentadas e o mercado seja equilibrado. Então, nesse ponto específico, eu vou começar a trazer algumas inovações. É, eu não sei se vocês já conhecem, o Barral comentou muito rapidamente, existe hoje um ramo da, de pesquisa que trata a economia comportamental a forma como a gente trabalha é o desenvolvimento de regras, né? Então eu sou uma curiosa e entusiasta desse tema e eu acho super interessante que nós como engenheiros, assim como os economistas, a gente trabalha as coisas de forma muito perfeita. Né? O economista acha que todo agente social ele é um agente econômico perfeito, que pensa a, e responde de forma perfeita dentro de um processo de economia. Isso não é a nossa realidade de hoje. Então, é importante vocês colocarem em semente que, de hoje para diante, o que a gente tem enfrentado é entender como o comportamento humano traz mudanças para a forma como a gente trabalha. E a NELA está tentando, como, enfim, na vanguarda desse processo, a gente tem tentado trazer esse tipo de dinâmica, esse tipo de é, traços de economia comportamental, design thinking, insights comportamentais e outras metodologias que fogem um pouco dessa nossa característica de engenheiro, propriamente dito, para tentar entender e fazer uma melhor regulação. Outra coisa que é muito importante a gente ressaltar é que, enfim, na nova lei das agências, isso está posto e é obrigatório, mas desde antes a ANEL tem trabalhado também no que a gente hoje chama de análise de impacto regulatório. Então, a gente não regula por regular, a gente regula quando tem que regular. Não necessariamente, a gente precisa estar criando novas regras para o mercado funcionar. Então, hoje, é obrigação dentro da agência para toda proposição de nova regra passar para uma análise que hoje a gente chama de impacto regulatório mas quando vocês estudam enfim, casos internacionais, vocês vão ouvir de outras formas. Mas, na realidade, é algo que é muito feito em política pública, que é você tentar avaliar qual é o efeito de uma determinada intervenção. Então, a gente também tem hoje tentado fazer, tentado não, agora é obrigação, antigamente era só algumas tentativas, agora a gente tem a obrigação normativa interna e legal de todo o regulamento que a gente faz, a gente trabalha é, ele de forma mais transparente, tentando avaliar quais são os efeitos de todas as alternativas possíveis, inclusive a alternativa de não regular. Então, assim, isso é importante, porque vocês vão ver que o processo da agência, e o exemplo da resolução do 482, ele é muito relevante, a gente tenta trazer a sociedade para dentro do processo, olhando todas as alternativas possíveis, inclusive a de não regular, para ser a melhor decisão possível, dado um cenário hipotético. Então, assim, essas duas coisas são importantes. É o melhor possível num cenário hipotético. Claro que esse cenário pode não se configurar, e a gente pode ter outras realidades. Então, é mais do que analisar o impacto de uma regulação, é analisar o efeito possível de uma determinada intervenção. Então, assim, é bom ressaltar, porque a gente tem que tentar trabalhar isso de forma muito enfática nos nossos processos, a 482, a revisão dela, apesar da polêmica que a gente tem é, enfrentado recentemente, é um exemplo claro disso. A gente está num processo de cons várias consultas, de construção de alternativa, de diálogo com a sociedade para trazer a melhor informação possível. Eu acho que o mais importante disso é vocês têm um papel importante nesse processo. As, a academia ela pode contribuir nesse processo de construção das alternativas, das metodologias, e trazer para dentro da agência que é, eu, eu falo isso enfim sem modéstia, é um corpo técnico excelente, mas a gente precisa sempre ter as novidades da, da academia. Então, só, já tenho aqui um pequeno papel para vocês. Além de regular, a gente tem um papel principal que é fiscalizar. A gente tem, por lei, um poder de polícia e a gente hoje trabalha a fiscalização de um modo diferente. A gente trabalhava a fiscalização da... Eu vou dar um exemplo da geração, mas é nas três áreas, né, na geração, transmissão e distribuição, a NELA tinha um olhar de punição. Então, a gente descumpria, a gente punia. A gente descumpria, a gente punia. E alguns anos para cá, mais ou menos uns quatro anos, em 2015, a gente começou a estudar que essa não é a melhor forma. Porque descumpriu, puniu, descumpriu, puniu, ele nunca melhora. Então, a gente começou a mudar a forma como a gente fiscaliza. Hoje, a gente faz uma fiscalização que a gente chama de fiscalização responsiva. Fiscalização responsiva é eu monitoro todo mundo. Eu tenho um olhar crítico em relação a todos os meus agentes. E aí, no caso da geração, isso é muito importante. Hoje a gente tem mais de 5 mil agentes de geração. A NELA tem cerca de 25 fiscais de geração. Então, a gente não tem condições, nem enfim, de capacidade humana, para fiscalizar 5 mil agentes de geração. Então, a gente desenvolveu essa metodologia... Desenvolveu não, a gente, enfim, existem vários lugares no mundo que têm essa metodologia, a gente trouxe para dentro do nosso mundo e a gente trabalha em três etapas, que é o monitoramento, a ação à distância e a ação em campo. Então, aquela ideia do fiscal em campo, hoje, é a nossa terceira etapa. É quando realmente o agente não está mais, ele, a gente tentou ser um guia, tentou ser preventivo, tentou fazer alguma ação à distância e ele não respondeu, aí a gente passa aí a campo. Isso é eficiência no serviço público, que é muito importante. Eficiência para o nosso trabalho. E a gente passou a trabalhar de uma forma mais inteligente. Então, a fiscalização também passou por um processo de mudança e melhoria. A gente também trabalha na mediação. E a mediação assim, parece que só é conflitos entre enfim, o consumidor e o distribuidor, que é muito frequente, muito comum. Mesmo porque existe né, uma assimetria de informação. A distribuidora sabe muito mais do setor do que nós, cidadãos comuns. Sabemos, o setor é normal para qualquer setor, não existe muito conflito. A gente trabalha nessa mediação, mas também trabalhamos em mediação entre agentes dos diversos setores, entre geradores e distribuidores, entre geradores entre si existe muito conflito. Um exemplo é de usineólica. Usinéolica hoje a gente tem uma norma que trata a outorga de usineólica por área. É, existe o que a gente chama de possível é, região de interferência. Eu vou entrar bem aqui, pensando várias coisas. E um dia, se vocês quiserem, a gente, vocês podem entrar em contato que a gente explica um detalhe. Mas a ideia é, é, eu tenho uma possível e eventual interferência. E, às vezes, esses agentes não conseguem entrar em acordo entre si. Porque a norma diz que ele não é proibido de estar lá desde que você entre em um acordo. E esse acordo, às vezes, não existe. Então, a gente está lá também para tentar mediar. Esse é um exemplo de mediação. A gente também tem a competência de outorgar. Essa competência ela não é originária mas outras são, ela é uma competência delegada é, pelo Ministério de Minas e Energia e a gente tem competência de outorgar tanto transmissão quanto geração. Né? E a gente faz, além da competência de outorgar, a gestão dessa otorga. E aqui a gente também promoveu uma mudança recentemente nos últimos quatro anos também. Então, além de gente ter mudado a fiscalização, ela ser muito mais orientativa e preventiva e trabalhar em três é, esferas, a outorga também foi modificada. Hoje, quando a gente sai com um empreendimento de geração e de transmissão de um leilão, boa parte desses empreendimentos saem desse, desse processo de leilão, a gente passa a ter reuniões periódicas para tentar entender o caminho e os principais óbvios do processo. A ideia é que a Anel atue não como uma parceira, mas como um, algo que desobstrui o caminho do, do empreendedor, no sentido regulatório. Então, se existem dificuldades regulatórias, a gente quer tentar entender quais são, até para melhorar para o futuro, não para aquele agente somente, mas para todos os outros agentes do setor. E também a gente tem tentado é, atuar de uma forma mais próxima com outros agentes, os tribunais de conta, principalmente o TCU, e uma experiência muito recente com os órgãos ambientais. Então, aqui também, é uma parte da nossa atuação, o que, que a gente tem feito? A gente tem tentado aproximar com os órgãos ambientais. Então, é, não adianta trabalhar sozinho, é, ninguém consegue trabalhar sozinho, né? é um fato para a vida como um todo. E a agência percebeu isso, estamos trabalhando de uma forma muito mais enfática num processo de parceria com os órgãos ambientais, no caso das usinas hidrelétricas, principalmente. Então, a gente agora a gente tem, define a usina hidrelétrica desde a origem dela, desde o nascedor, que é o que a gente chama de inventário. A gente levanta todo o, o rio, a gente não, né? Os agentes levantam, a nossa norma permite isso. E, desde essa etapa, agora, a gente conversa com os órgãos ambientais. Isso tem trazido para dentro do processo uma melhor é, articulação. Então, aqueles empreendimentos que nunca vão sair do papel, eles nunca vão sair do papel mesmo, então eles não precisam nem é, aparecer no papel. Né? Então, a gente tem tentado também atuar dessa forma. Tá? E, por fim, que eu acho que talvez seja o mais importante dentro do, do âmbito acadêmico, é a ANELA tem tentado, a partir da competência legal, é, promover a pesquisa e desenvolvimento do setor. Isso, inclusive, faz parte da nossa... A gente tem um plano estratégico, apesar de ser um órgão público, a gente tem um, um plano estratégico, assim como a gente tem uma agenda regulatória de tudo o que a gente pretende fazer nos próximos anos. E o nosso plano estratégico, uma das questões do plano é tirar barreiras tecnológicas. Então, dentro da nossa estratégia, dentro daqueles são, salvo engano, 18 objetivos. Um deles é tirar as barreiras tecnológicas. É tentar trazer a regulação para próximo, para dentro desse processo, e a gente tentar de alguma maneira evoluir. E eu vou dar quatro exemplos de como a gente tem tentado fazer isso. Tá? Bom. Então, assim, qual é o papel do regulador nesse processo? Qual é o papel nosso dentro de, dessa dinâmica como um todo? A gente sempre vai ter um objetivo a ser atingido. E cada novo regulamento que a gente faz, e aí quando a gente coloca novo regulamento, não necessariamente é uma intervenção, eventualmente é desse, aquela decisão, olha, nesse local eu não preciso regular, eu não preciso criar uma regra que o próprio mercado vai conseguir atuar é um passo para a gente conseguir redes mais modernas e atender melhor o consumidor. Porque, lembrando de novo, a nossa missão é manter o equilíbrio do setor em benefício da sociedade, dos consumidores. Tá? E aqui, que eu acho que é o um ponto mais importante, como que a gente faz isso? A gente traz para dentro da agência um processo muito transparente. É, a, Anel, enfim, a Mais ou menos um mês atrás, a gente comemorou os... 20 anos da primeira transmissão pública da nossa reunião de diretoria. Então, há 20 anos, a ANEL transmite, toda terça-feira, a reunião pública. Então, desde 20 anos atrás, nós somos uma agência muito transparente. A gente tem tentado incentivar a participação do público. E a participação pública, em geral, ela vem por meio de associações, é claro, porque eles entendem mais o setor, é onde tem a maior informação, mas o que a gente quer é incentivar a participação de todos vocês. A ideia da transparência é tornar o processo mais próximo possível da sociedade, para a gente poder trazer da sociedade o que é realmente importante e demandado. Tá? Então, dentro desse processo de transparência, dentro desse processo de análise de impacto regulatório, a gente tem todo um processo para desenvolvimento de regulamentos. E esse processo, ele tem algumas etapas. Então, uma etapa mudou, enfim, recentemente, com a lei, o nome dessas etapas. Mas a gente tem três grandes fases. né? Internamente, toda vez que a gente tem alguma coisa, que a gente ainda não sabe se precisa atuar, que a gente ainda não tem um conhecimento técnico, não tem ainda uma criticidade, eu não sei exatamente o que, que é aquela coisa, a gente faz o que a gente chama de tomada de subsídio. Antigamente, isso se chamava consulta pública. A tomada de subsídio é para isso. Eu tenho um problema que eu acho que é um problema, eu tenho uma situação que eu acho que é uma, algo que eu deveria atuar, mas ainda é algo que aparentemente está distante, que não tem ainda ninguém interessado naquele processo. E aí eu faço, eu faço um estudo, eu tento olhar os casos internacionais, se aquilo cabe ou não para dentro do meu processo, e eu pergunto. E é exatamente isso que a gente faz, a gente pergunta. Olha, eu acho isso. Você acha isso também? eu acho que a gente poderia atuar nessa linha. Essa linha é adequada? Eu vi três alternativas. Alguém viu uma alternativa diferente? Esse é o objetivo da tomada de subsídio. É ter informações da sociedade daquilo que a gente não conseguiu captar internamente. Para ver, inclusive, como mapear se aquilo ali pode ser urgente, naquele momento deve ser analisado, ou que aquilo ali pode ficar para um momento mais no futuro. Eventualmente, algo que está muito incipiente, que ninguém tem informação, a academia não estudou, o setor não tem interesse. Então, apesar de a gente estar ali no nosso radar, pode ficar lá para frente. Existem coisas mais urgentes que devem ser atuadas aqui na frente. E aí é muito importante entender isso, por quê? Porque o recurso energético distribuído, como o Barral falou, boa parte das coisas são inovações. Inovações são coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo que a gente está regulando. Então, eu não sei exatamente qual vai ser... O, aquela inovação, como ela vai atuar, como nós vamos responder como, responder como sociedade. E eu preciso, de alguma maneira, criar algumas alternativas, avaliar esses efeitos e, eventualmente, atuar por meio de uma intervenção regulatória. Além da tomada de subsídios, o próximo passo é o que a gente chama hoje de consulta pública. A consulta pública ela pode ser somente no relatório de análise de impacto. Então, eu tenho essas informações, aí eu já consigo ter informações suficientes para dentro da agência a gente pensar quais são as alternativas. Aí eu crio alternativas, e eu quero ver se as minhas alternativas são ok. As alternativas fazem sentido para a sociedade? Aí eu faço um relatório de análise de impacto, e coloco ele em consulta pública. Eu espero receber exatamente isso, informações sobre esse processo. E é exatamente este processo que aconteceu com a 482. Então, a gente está nessa revisão do processo da 482, eu vou reforçar porque eu acho que é o tema principal até do Recursos Energéticos, mas é algo que a gente fez todos esses passos de transparência. E a gente fez uma divulgação do que a gente achava que deveriam ser alternativos com todas as informações possíveis. Olha, eu usei para essa informação isso, eu usei essa, é a mais adequada, não é a mais adequada e por que não é mais adequada? E isso que é importante, o porquê, sempre trazer o porquê para a gente. E nas, na etapa seguinte, a gente também faz uma consulta agora para avaliar o regulamento que a gente está propondo a partir desse estudo todo pretérito. Então, o processo na ANEL ele é muito transparente e ele dá a oportunidade da sociedade da academia participar. Então, eu reforço isso porque alguns casos de algumas audiências públicas nossas, a gente não, consegue, não recebe nenhuma contribuição. Então, isso é muito ruim, porque a gente não consegue evoluir. E aí é o que nós temos quando a gente estuda. Se a gente só estuda uma linha... E ninguém diz nada ao contrário, eu acho que a minha linha está perfeita, e às vezes ela não é muito boa. Então, sempre puder, quando a gente recebe contribuição, por mais que seja muito mais trabalhoso, é mais trabalhoso, porque eu tenho que analisar e, eventualmente, refutar cada uma das, das alternativas e opiniões e, enfim, contribuições. Mas é importante, importante para a gente é, criar conhecimento técnico. Então, esse é o nosso papel nesse processo. E, enfim, quais são os recursos energéticos do futuro? É, a gente tem que olhar o Brasil como o Brasil. Então, existem recursos energéticos que eu coloquei aqui que são do futuro, que não necessariamente são distribuídos, tá? apesar de ser o tema principal da apresentação. Por quê? Porque a gente ainda não chegou lá. O mundo já chegou, e isso é muito legal. Quando o mundo já chegou lá e tem uma experiência que não é muito boa, a gente já pode aprender, né, lições aprendidas, com o caminho que a gente não deve percorrer. E aí a gente tem hoje um grupo de ações que é o que a gente chama de Recursos Energéticos do Futuro. Esse slide, assim acho que é muito parecido com o que o Barral falou, com o que o Link falou. Tudo isso aqui é o futuro. E tudo isso aqui, se vocês observarem, salvo é, uma ou outra questão, tem muito a ver com o nosso papel de sociedade, né? nosso papel como cidadão. A gente realmente vai passar a ser algo mais ativo nesse processo. E o consumidor ser é mais ativo, ele traz... Mais dificuldade para o regulador, mais dificuldade para o operador, que eu imagino que o Vitor tenha tra é, trazido essa, essas questões também, e mais dificuldade para o planejador, porque eu passo a ter que entender cada um de nós. E aí, por, nessa visão, entender usando ferramentas inovadoras de economia comportamental também é importante. Entender como as pessoas respondem aos nossos regulamentos também é importante, porque às vezes a gente cria um regulamento e a gente acha que eles vão respondendo de uma determinada forma, olhando esse é, agente econômico perfeito, e ele não vai responder assim. Então, tentar trazer essas questões para dentro do processo é importante. Então, é, aqui na academia, como é um lugar para se pesquisar, é importante vocês colocarem isso em mente. Que nós todos estamos mudando como sociedade. E essa mudança na sociedade interfere na forma como a gente vai atuar no setor. Seja regulando, seja planejando, seja operando o sistema. Tá? Então, aqui... Existem várias é, frentes, a Neola não tem atuado em todas. A geração distribuída foi algo que já foi bastante explorado pela manhã, imaginava que ia ser. Então, eu separei quatro itens desse processo para a gente observar não o que a gente está fazendo, mas como a academia pode participar do processo e como o processo de participação pública e de transparência da agência permite que vocês participem mais. Tá? Então, eu vou focar um pouquinho no que, que a gente está trabalhando com veículo elétrico. E o Barral falou muito importante pela manhã, que é a, a nossa experiência com veículo elétrico ela não vai ser a mesma experiência da Europa, por exemplo. Porque a nossa matriz é uma matriz diferente. Então, os nossos problemas ou os nosso, o nosso cenário, ele é um cenário diferente. Então, a experiência deles não é a experiência nossa a gente tem que colocar ter essa, isso em mente. A gente não pode simplesmente copiar uma boa experiência, uma boa prática e jogar ela totalmente aqui. Isso não funciona. Para nada. Né? É, a gente também tem já algumas questões em relação à resposta à demanda, que também é algo que está sendo considerado né, como recurso energético do futuro distribuído. É, a gente, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo nas usinas híbridas. E um pouquinho de eólica offshore. A eólica offshore talvez seja, e as usinas híbridas também, mas a eólica offshore talvez seja a menos distribuída das energias que a gente está falando aqui. É exatamente o contrário. Ela, a tendência da eólica offshore é ser usinas de muito grande porte, mas ela, para o Brasil, ela é a energia do futuro. Né? A gente está começando a discutir na ANEL muito mais a questão regulatória desse processo mas a EPE está estudando também. Ela lançou recentemente um, um, um estudo né, específico sobre isso, olhando questões técnicas e regulatórias. E a gente, eu vou só comentar rapidamente que armazenamento, apesar de estar aqui, a gente ainda está um pouco distante, mas é um tema que deve entrar na nossa agenda regulatória, que está em revisão. A consulta pública da agenda regulatória terminou mais ou menos um mês, a gente está fechando. Ela deve entrar nos próximos dois anos, ou no BN seguinte. Bom, então são quatro temas. E como que a gente está fazendo cada um dos temas? A ah, Dependendo do que a gente já tem de conhecimento, a gente atua de forma diferente, que eu coloquei no, no início. No caso específico da mobilidade elétrica, que é algo que realmente no nosso cenário ele é muito distinto do cenário internacional, foi optou-se por fazer um projeto de P&D. Então, acho que aqui é um exemplo claro de que a gente tem um processo de incentivo a desenvolvimento de conhecimento por meio de pesquisa e desenvolvimento, por meio de um recurso próprio do setor. Né? Isso é muito importante. A gente tem o que a gente chama hoje de ideia estratégica, uma chamada pública, no qual a gente tenta fazer, elencar exatamente o que a gente quer nesse processo da pesquisa, qual é o resultado que a gente almeja, para que seja mais fácil, que é o que o setor tem de anseio de aprender, né? É o que a gente chama de período estratégico. Então, nesse caso específico da mobilidade elétrica, o que a gente queria? Exatamente isso. Nosso cenário não é corrigir deficiência. Nosso cenário é ter uma situação potencial, é entender como o Brasil pode atuar em termos regulatórios, em termos de desenvolvimento, dentro de um, de um processo de veículo elétrico que não é igual ao que está acontecendo, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Então, não é corrigir uma deficiência da matriz, corrigir um problema, é trazer para dentro da, do, do nosso cenário uma situação potencial. Então, a matriz energética brasileira, por suas características, ela é insuficiente para impulsionar esse segmento. E qual é o objetivo? É viabilizar o desenvolvimento e a produção de veículos elétricos no Brasil, é incentivar a cadeia produtiva, estimular a redução de custos e propor modelos de negócio. Então, esses são, resumidamente, alguns dos objetivos desse, desse PD estratégico. É, ele foi lançado no final do ano passado, e agora, em setembro, for, foi terminado o processo de chamamento. E, enfim, a ideia é desenvolvimento e operação de veículos elétricos ou híbridos, sejam eles plugins, a bateria ou a célula combustível, que é o que o Barral comentou, que talvez seja o... o o foco no Brasil, por exemplo. Né? E aí, dentro desse processo de chamada pública do PT estratégico, que a gente quer observar nos estudos que as universidades vão fazer, é qual é o estado da arte, qual é o impacto da inserção dessa, desses veículos elétricos dentro da rede elétrica, fazer uma análise do, da legislação setorial sobre o tema ambiental e propor um arcabouço regulatório, porque eventualmente a gente tem um arcabouço regulatório legal que é insuficiente para tratar essa nova tecnologia, em outros casos não, então quando isso acontece é importante que a gente tenha esses estudos também para a gente conseguir até enfim, em última instância ajudar o ministério a propor é, mudanças legais que a gente também faz isso é, e a gente teve, foram 38 propostas apresentadas, 30 delas foram aprovadas com ou sem recomendações, 8 foram reprovadas e dessas 8, salvo engano, 5 estão em processo de recurso administrativo, né, para tentarem adequar e serem aprovadas. Bom, uma outra forma de, de, participa, de participação e de mudança nesse processo do futuro da, da geração é por meio de projetos pilotos. Então, em 2017, a gente desenvolveu, por meio de uma audiência pública, o projeto piloto de resposta à demanda. E lá a gente tentou estar num processo de construção em conjunto, com o um operador, com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com a empresa de pesquisa energética, que é o planejador, e com o ministério. Cada um olhando esse processo dentro do seu, das suas próprias competências, dos seus próprios vieses. Operador, a CCE, por exemplo, entende que esse processo de resposta à demanda, que já, a gente já tem um setor que é maduro o suficiente para a gente testar é, algum, algum mecanismo de, de resposta à demanda, pode reduzir, por exemplo, o desembolso referente ao custo variável de operação. No caso do operador, esse tipo de, de mecanismo pode fazer frente ao crescimento da geração intermitente, da geração solar e eólica. Isso é muito importante, porque, como o Barral ressaltou, a eólica já é hoje o segundo maior parque do Brasil. É, no último leilão, a gente contratou majoritariamente eólicas e solares, no último leilão, no leilão do ano passado. Então, a gente, de fato, vai enfrentar essa questão da geração intermitente. O planejador, ele, por enquanto, não tem considerado a resposta na demanda dentro do processo de planejamento. Quando o Barral apresentou pela manhã o PDE. Existe, de fato, um capítulo específico sobre recursos energéticos distribuídos. Ele elenca todos os possíveis e aqueles que eles estão considerando. A resposta à demanda não é um deles, mas os veículos elétricos já são. A questão da geração distribuída também e o armazenamento. O armazenamento já está sendo considerado pela EPE, assim como a eficiência energética, dentro do processo de planejamento. Mas um projeto piloto de resposta à demanda é, pode trazer informações para que sejam relevantes para o planejamento e, eventualmente, passar a fazer parte do processo de planejamento. Por fim, o Ministério fez uma análise é, legal desse tema e, na visão do Ministério, não há nenhuma alteração legal que seja necessária. E aí vem a visão da ANEL. O que a ANEL tem como objetivo dentro desse projeto piloto? É, se ele está existindo, dentro, ou seja, a gente vai criar mecanismos alternativos para que a demanda possa ser cortada, em algumas situações, durante a operação, essa operação tem que ser de menor custo. Então, tem que valer a pena que você corte uma carga em relação ao custo total de operação do sistema. E também, essa carga ela tem que estar ali para substituir eventuais despachos fora da ordem de mérito. Né? E a ideia é maximizar a confiabilidade do sistema e reduzir sobrecargas na redistribuição. Tudo isso está no campo das ideias. E o que a gente está fazendo nesse projeto específico? A gente criou um piloto. Olha, vamos, beleza, é isso aqui que a gente imagina sobre esse processo. Então, dentro desse processo de audiência, eu vou criar uma norma que vai tratar um piloto. Ele terminou há três meses, mais ou menos, o prazo do piloto. E aí, dentro desse processo, a gente vai ter informações que a gente vai poder analisar e verificar qual foi o efeito prático dessa alternativa. E, eventualmente, trazer uma norma específica para tratar especificamente da resposta à demanda. Acabando, gente. Bom, então esse é o objetivo, né? O que a gente fez nesse processo? Foi implementar mecanismos de resposta por meio de projeto piloto, é, avaliar na prática esses modelos de negócio para esse mercado de resposta à demanda e verificar se as alternativas que a gente está elencando da forma como fazer, elas são suficientes e adequadas. É pessoa... E aí saiu conference. disso essa resolução em 2017 e, e o programa terminou agora em junho de 2019. Então, agora a gente já está na fase de obter os resultados e avaliar o que aconteceu e quais foram os efeitos práticos desse projeto piloto. Bom, por fim... Por fim, não. Antes do fim. É, a gente, agora, em 2019, está trabalhando com duas novas questões. A primeira delas é as usinas híbridas. Né? A gente tem... Um, a primeira coisa que a gente quer definir nessa consulta, e essa é uma consulta semelhante a uma tomada de subsídios, porque a gente está fazendo perguntas para a sociedade, é o que é uma usina híbrida? O que a gente vai entender dentro do setor elétrico brasileiro que é uma usina híbrida e não uma usina associada? Então, e essa demanda ela apareceu por meio de interesse de empreendedores e agentes que querem construir usinas com duas fontes distintas. A maioria das demandas que a gente recebeu são de solares com é, solares fotovoltaicas né, com eólicas. E aí começa a ter uma série de questionamentos de como esses empreendimentos vão ser tratados, como eles vão ser encarados, se eles vão ser encarados como uma única usina, se eles vão ser encarados como duas usinas associadas, como vai ser a conexão? Como que eu vou calcular a garantia física? Se eu preciso fazer alguma mudança na forma de outorgar esse empreendimento? Se eu preciso, como eu vou parametrizar o custo variável, porque são fontes de custos distintos? Como eu vou monetizar esse processo? Então, como a gente tem muito mais dúvida do que certezas, Aqui a gente faz uma tomada de subsídio. Olha, eu não sei. E aqui eu não estou olhando características técnicas dos empreendimentos. Eu quero saber como esse tipo de fonte, como esse tipo de usina, que vai combinar duas ou mais fontes, pode ser inserida dentro do meu processo, regulatório como um todo. Então eu vou olhar o que eu vou fazer para outorgar? Eu preciso mudar as minhas normas de outorga? Ou dentro das minhas normas de outorga já há regulamento suficiente? Como eu vou fazer a conexão? Como eu vou fazer a medição? Como eu vou cobrar desses empreendimentos? Como eu vou monetizar? Como que eu vou calcular o custo variável de cada uma dessas fontes que tem custos diferentes? Como eu vou usar para, para fins de despacho? Como que eu vou definir qual é a potência instalada desse empreendimento para fins de outorga? É a soma das potências? é uma das potências chaveadas, e todas essas questões vieram à tona quando a gente foi provocado pela sociedade, pelo setor elétrico. E a gente não tem resposta para tudo isso. então O que a gente decidiu foi abrir uma audiência para fazer uma tomada de subsídios. A audiência terminou também no primeiro semestre, e a gente agora vai analisar essas informações para a gente avaliar quais regulamentos a gente tem que mudar, se precisa mudar, e como a gente vai encarar esses empreendimentos. Então é um exemplo também diferente de como a gente está tratando o futuro e a inovação dentro do processo regulatório. E agora, sim, por fim e, incrivelmente dentro do prazo, <risos> é, a gente também está fazendo a discussão das eólicas offshore. Né? O mundo inteiro tem eólicas offshore. A eólica offshore não é um recurso distribuído. Ela normalmente ela é otorgada com potências muito elevadas, porque o custo de transmissão é elevadíssimo para você trazer essa energia do alto mar para dentro da, da, do continente. É um custo ainda muito elevado, então, realmente, ela só se viabiliza por meio de usinas de grandes potências e a gente começou a trazer para dentro da agência uma discussão de o nosso marco regulatório é suficiente, ele é adequado para esse tipo de fonte. Se eu observar somente a norma que trata de outorga ele aparentemente, sim, ele é adequado. A norma de outorga em si ela é uma norma muito mais de requisitos jurídicos e a, a tecnicidade do processo está muito mais na responsabilidade do engenheiro é, do projeto. Então, em termos regulatórios, aparentemente, a norma é suficiente. Mas aí a gente começa a ver. A norma exige que eu tenha o livre de expor da área. Ninguém tem o livre de expor do mar. O livre de expor do mar é da União. Então, quem dá o livre de expor é a União, é a SPU? É a Marinha? A Marinha vai dar o livro de expor antes da ANEL dizer que ele vai construir lá? Lá é o melhor lugar para ele construir aquele empreendimento? Ou eu tenho que olhar uma política pública nacional como um todo e ver se ali tem um lugar que é melhor para pesca, ou é melhor para petróleo, ou é melhor para outro tipo de extração, ou para outra infraestrutura? Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, sai um pouco do regulatório, mas a gente vê o marco da ANEL talvez seja suficiente. Mas será que em termos de legislação é suficiente? Talvez não. Então, a gente está trazendo essa discussão. Como licenciar? Recentemente, o Ibama ele fez um workshop exatamente para tratar desse tema, trazendo experiências internacionais, e cada país faz de uma forma diferente. Existem leilões de áreas de concessão, a semelhança dos leilões de petróleo, das áreas de petróleo. Existem outros que é quem chegar, levou. Primeiro que chegar e pedir, leva aquela área. Existem outros países que fazem o mapeamento. Olha, eu fiz um mapeamento de toda a minha área ultramarina e eu quero que aqui tenha empreendimentos eólicos. Só aqui. Porque aí eu vou trazer a minha rede para esse local, eu vou definir de alguma maneira que ali é o melhor lugar e aí outras atividades que também são desenvolvidas no mar não vão ser desenvolvidas ali. Ou existem outras atividades que podem ser desenvolvidas. Então, assim... É, como que a gente vai aí entra de novo no nosso mais regulatório, mais intracetor? Como que eu vou certificar a produção de energia desses empreendimentos? Hoje, a certificação de energia para o empreendimento eólico em é shore é a partir da medição física por meio de uma torre neomométrica. Eu vou colocar uma torre neomométrica no meio do mar para medir? Faz sentido. O custo é elevadíssimo e eu tenho que ter outros mecanismos de medição sejam suficientes. Mas hoje a minha norma exige que ela seja medida assim. Então, eu tenho um problema na norma que eventualmente pode ser superado pela impossibilidade técnica de você fazer essa medição. Ou inviabilidade econômica e financeira mesmo. Não faz sentido nenhum colocar uma torre no meio do mar só para medir vento. Talvez exista a necessidade de desenvolver outra tecnologia, uma outra forma de extrapolação, de como medir no continente, extrapolar para o mar. Então, tudo isso é pequenos campos onde a gente pode ter pesquisa. né? Então, eu acho que isso é também importante. E, por fim, que é o ponto mais caro e crucial no caso de usinas offshore, é a questão da conexão ao sistema de transmissão. Essas usinas são de grande porte, com conexões extremamente caras, que você vai ter que trazer do mar. Como conectar? Como que eu vou definir? Esse problema da conexão é um problema que a gente está enfrentando também com as é, grandes usinas eólicas, que estão trazendo, é, sendo construídas próximas às plataformas de pré-sal. Então, a gente tem hoje um problema para o planejador e também para o regulador. É, é lá que elas estão sendo construídas. Fisicamente, é só lá que elas vão ser construídas. Eu tenho que começar a planejar minha rede para atender esses empreendimentos. Eu tenho que começar a planejar a forma como eu vou atuar. E se eu quero que elas realmente elas sejam construídas lá ou não. Então, é, eu acho assim, o principal recado que eu queria dar é mostrar para vocês que existe muita coisa de inovadora dentro do processo de geração. A geração. O futuro da geração no Brasil ele ainda depende de muitas novas fontes, de novas formas de atuar, e existe muita coisa para a gente pesquisar. Então, como recado para a academia, eu acho que, enfim, essa era a minha. O que eu queria dizer para vocês é existe muito campo para de desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, e a agência reguladora precisa que a academia se envolva. A gente precisa, não só como agência, não só agência, agência o Ministério, o EPE, a Câmara, o operador, todos nós, dentro do setor, precisamos que do, da contribuição da sociedade por meio da academia. Né? A gente tem um processo de transparência, tem um processo de participação pública e a gente precisa de que vocês continuem estudando e desenvolvendo novas tecnologias, novos estudos, arcabouços. É, eu acho assim importante, aí enfim, a apresentação já acabou. Aí eu vou trazer só alguns registros. Eu sou engenheira de formação, formei aqui, estudei com a Janaína, formei com ela, do início ao fim, formei com Lindenberg, formei com o LIMP, hoje estou na agência, hoje eu estudo economia comportamental, eu estudo direito da regulação, eu estudo regulação econômica, eu estudo economia. A gente tem que colocar isso na cabeça da gente, a gente não vai, é, o desenvolvimento do setor elétrico não vai ser único exclusivamente na parte técnica da engenharia, e o mais importante é exatamente esse papel nosso multidisciplinar. Eu digo que lá onde eu traba trabalhava e onde eu trabalho ainda, eu sei mais de lei das concessões e de direito de regulação que muito de, muito de advogado. Então, assim, você, a gente vai aprendendo muito é, com a experiência, mas a gente tem que estar tá sempre aberto para aprender coisas diferentes e colocar dentro do nosso processo, dentro dos estudos, academia ou não, no processo profissional quando vocês saírem daqui, entenderem que não basta ser engenheiro. Tem que ser engenheiro eletricista, engenheiro civil, tem que ser advogado, porque a gente vai ter tanta experiência profissional, enfim, esse é um recado da Ana Cláudia para vocês, futuros engenheiros, estudem muito e tem muita coisa para fazer. E o serviço público agradece a todos vocês, porque a gente tem muita coisa para fazer e o desenvolvimento de fato, de toda a infraestrutura depende dessas ideias inovadoras. Bom, é isso. De novo, eu agradeço a participação, agradeço o convite, fico extremamente feliz de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência profissional e de estar voltando aqui 2007, 13, quase 13 anos depois da minha formatura. Obrigada.